Senhoras e senhores, sejam muito, muito, muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, o derradeiro, o finalíssimo, aqui que eles não têm mais como fugir de mim agora, nem se eles quiserem. E no vídeo de hoje, a gente vai, de agora, né, que você está assistindo aí, a gente vai conversar com ela, que tem 25 anos, mora em Floripa, na temporada dela original, ficou em quarto lugar, foi barradíssima da final, que foi Coreias, e agora ela está aqui, chegou na final tá aqui pronta para defender seu jogo e ser a primeira winner mulher do VD em muitas temporadas. Faz muito tempo que não temos uma winner. Seja muito bem-vinda, Dona Jaque. Obrigada. Obrigada, gente. Estou muito feliz. Forever. Eu queria muito fazer esse chá, claro que somente na final. Não queria ter feito antes. Embora agora acho que o pessoal não está dando muita atenção mais para os chás, mas por favor, eu sempre quis estar aqui. Assistam o meu chá, por favor. Obrigada. Então, assisti, que, que como assim não estão dando mais muita atenção, então, sim, meu chá, a audiência é abaladíssima, minha filha, nada abala a audiência do meu chá. Enfim, tivemos muitos chás agora, é verdade, mas acho que o chá de finalista é sempre importante para as pessoas terem uma noção melhor do, do jogo dos três. Antes da gente entrar no jogo da, da, da Jack, para a gente falar especificamente da trajetória dela, já vou deixar aí o pedido para você curtir o vídeo, se inscrever no canal do BD ativar o sininho, para você receber as notificações dos próximos vídeos aí do VD. A temporada vai acabar, mas o VD não acaba, o VD tem sempre novidades, então acompanhe. Outra coisa que eu queria combinar com vocês, que estão começando a assistir pela entrevista da Jaque, é, vocês vão perceber, vocês estão acompanhando o chá, que a minha postura no chá do finalista é um pouquinho diferente, para evitar que eu tenha qualquer tipo de impacto de, de piso, enfim, que eu, que eu faça algum comentário sem querer, que... que Beneficia ou prejudique alguém, eu sou um pouquinho mais protocolar aqui. Eu, eu sigo o roteirinho que você que não acompanhou lá, eu vou explicando passo a passo. A gente começa o chá da Jaque com a distribuição das estrelinhas. Bom, ela é um pouco diferente da distribuição que a gente teve no chá da temporada. Eu pedi para eles distribuírem 50 estrelinhas entre todos os eliminados até aqui, né? Do Cris até o Otávio. É, de acordo com o impacto e a influência direta que eles tiveram na eliminação de cada uma das pessoas. Então, zero estrelinhas, se eles não tiveram impacto naquela eliminação, cinco estrelinhas, se o impacto deles foi direto. E aí, a Jaque não vai justificar isso, ela vai só me falar qual, quantas estrelinhas ela deu para cada eliminado. Se vocês, plateia ou jurados... Tiverem alguma dúvida sobre a distribuição da Jaque, alguma questão, depois vocês perguntam para ela ou aqui ou lá no FTC dela, que ela esclarece para vocês. Vamos lá, Jaque, eu vou te falar o eliminado, você me fala quantas estrelas ele tem. Pode ser? Certo. Cris? Cinco. Dani? Zero. Nando? Zero. Samuel, cinco, Stephanie, cinco, Bruna, zero, Gustavo, Z é, zero, Ana Raquel, cinco, Júlio, zero. A Zero. Caíso. <risos> Zero. Estou sentindo que você está querendo mudar a distribuição? Então, amigo, é porque, assim, é... antes, com os, com os eliminados, a distribuição era um pouco diferente, não era essa dinâmica. No caso, a gente teria que dar as estrelinhas para as pessoas, de acordo, por exemplo, ah, eu recebi bastante estrelas, é porque as pessoas é, avisaram o meu jogo, acharam que eu tinha um jogo bacana, e, e agora é ao contrário, tipo, é influenciar de acordo com aquilo sabe, entendeu? Aí agora tu tá falando aí, agora que eu tô me ligando, falei, putz, que bosta! <risos> Ah, não, depois, se você quiser, você faz as modificações que você quiser lá no comentário, tá? Que ela já me passou tá. aqui quantas estrelinhas que ela deu para as pessoas. Depois, se ela tiver algum ajuste para fazer, ela ajusta lá no, nos comentários do vídeo dela, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Seguindo então com o que você colocou. Rainer Zero Bia Cinco. Liza, zero servo cinco ardinha cinco raflen zero e Argo. cinco adriano cinco e otávio cinco muito bem distribuição feita. <risos> melhor aí tá no, nos comentários em relação à distribuição das estrelinhas porque eu troquei um pouquinho as bolas mas eu depois vou explicar tudo certinho tá bom tá bom sem problema bom agora a segunda parte da nossa conversa a Jaque elegeu por conta dela com muita liberdade cinco momentos que ela gostaria de comentar aqui então eu vou falar cada um dos momentos Vou dar o espaço para a Jaque, ela vai falar o que ela quiser sobre cada um desses momentos. Primeiro momento que a Jaque escolheu foi a eliminação do Samuel. Pode comentar sobre a eliminação do Samuel. Tá. A eliminação do Samuel foi... Foi, foi uma coisa, assim, que me, até eu mesma me pegou de surpresa, porque em nenhum momento eu pensei em não jogar com o Samuel... Eu pensei, nossa, que legal, porque em Coreias a gente não era aliado, porém a gente a gente sempre se manteve junto, posicionado junto em Coreias. Eu acreditei que aqui em Bali poderia dar certo, ah, algumas pelo menos as primeiras rodadas juntos. E ele ele me chamou para conversar pouquíssimas vezes. Eu comecei a, a ter um social melhor com as pessoas que eu via estavam mais ali no Borom. É, porque eu gosto de conversar com todo mundo, tanto as pessoas que têm grandes alvos, quanto as pessoas que ficam ali mais no cantinho. Eu gosto de dar um espaço para todas as pessoas que queiram falar comigo. E o Samuel, ele, ele meio que, que não falava nada, sabe? Meio que me deixou um pouco de lado, chegou e falou. Olha, eu estou pensando numa aliança entre... Numa aliança entre eu estou pensando uma aliança entre Amazonas Obrigado. e Coreias aí eu falei ah, tudo bem a, a, a aliança a gente não é ninguém aí eu falei ah, tudo bem porém eu já tinha fortes ligações com a Ana Raquel e com o Gustavo e antes mesmo de eu falar para ele ainda bem que ele me falou primeiro é já é, vamos fazer uma aliança com o Amazonas, talvez se eu tivesse falado já de cara para ele que eu queria uma aliança com a Ana Raquel com o Gustavo, teria dado tudo errado, e o início do jogo teria sido ruim para mim e eu poderia ter sido uma das primeiras refopadas ali, foi onde eu flipei e, e contei tudo para o Gustavo, contei tudo para a Ana Raquel, eu falei que eu gostaria de continuar ali com eles e foi onde se deu a eliminação de Samuel. Eu acredito que foi muito a forma da abordagem dele comigo, talvez se ele tivesse conversado de uma forma que ele pudesse ter me ouvido um pouco mais, ou, ou, ou pelo menos se ele tivesse me dado um pouquinho mais de espaço, eu talvez tentaria até incluir ele junto comigo e com a Ana Raquel. Muito bem. É. Segundo momento que a Jaque escolheu para comentar é o fato de ser a jogadora que mais foi a CT no cast todo. E dificuldade na fase tribal. Desculpa, amigo, repete, não ouvi nada. O segundo momento que você escolheu foi ser a jogadora que mais foi no CT, foi ao CT no cast todo, dificuldade na fase tribal. Sim, mais fui no CT no, do, acho que acho que de todas as pessoas que, que esteve ali em Bali, eu fui a participante que mais visitou o CT todos, eu acho que, eu só me salvei em três rodadas, né, foi a o que ficou imune, que ele me substituiu é, foi na última prova agora e foi na de fotos, o restante eu estive presente em todos os CTs então foi uma luta de arte social quanto estratégica para mim continuar viva em Bali porque não é, não é fácil ter uma vida corrida e ter que estar o tempo todo traçando estratégia, o tempo todo fazendo social com mil e uma pessoas, mesmo vindo de fora. É, porque assim eu sinto como se eu tivesse começado do zero em Bali, como se eu nunca tivesse jogado nada. Porque eu não tinha conexões e ligações com exatamente com praticamente ninguém. Eu conheci algumas pessoas de vistas, algumas pessoas lá ali de Coreia, porém estava muito tempo afastada. Então, para mim, foi bem difícil ali a fase dribal. É, cada dia era um, uma dificuldade e eu ficava, sabe, eu ficava apavorada, porque eu pensava, não, hoje vai ser eu. E o duro é que os eliminados ainda, quando vinha para um chá, falava ah a próxima é a Jaque, a próxima é a Jaque, até a plateia chegava e falava. Tipo, às vezes tinha gente que ia no meu WhatsApp e falava, se cuida, amiga, eu acho que a próxima é você. Aí eu ficava, meu Deus, eu preciso muito me salvar, eu preciso aumentar o meu social, tá na estratégia, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu consegui participar de todos os CTs, talvez isso tenha sido bom para mim, porque eu consegui me envolver muito mais com as pessoas, ter uma conexão maior com todo mundo, porque, querendo ou não, quando a gente vai muito aos CTs, a gente entra mais na vida das pessoas, conhece um pouco mais o jogo de cada um. Então, eu levei isso como uma coisa boa para mim. Sim. Beleza. O terceiro ponto que a Jacques escolheu para comentar foi a eliminação de nai. Tá. A eliminação de nai foi. É, foi uma coisa bem. bem. Algo que me muito com o meu psicológico, que de verdade foi, pra mim foi o que mais me doeu. Eu, eu conheci Nayara em Bali, antes era só de vista. E eu não imaginava que uma pessoa poderia ter tanta conexão no mundo dos jogos igual a Nayara, gente. Meu Deus. <risos> eu, meio, eu meio que queria Nayara só pra mim. Tipo, ai, ah, ela é minha best forever, eu amo ela e ela, e ela é minha amiga, entendeu? e ela me cativava muito, todo dia me mandava bom dia, boa tarde, conversava comigo o tempo todo. E eu meio que me apeguei demais na Nayara. É, Nayara me prometeu várias coisas, falou que era a minha F2. E, tipo, assim, eu sou uma pessoa que eu não, me, eu não me deixo levar por ninguém, eu tenho minhas opiniões próprias, e só que a Ana, ela me passava muita verdade, sabe? Aquela pessoa assim que te manda foto no banheiro, ai, ah, eu tô aqui no banheiro, oi amiga, entendeu? E eu acho que ela era assim com todo mundo. E quando quando eu descobri que a Ana estava mirando em mim, para mim foi um choque, sabe? Sabe, sabe aquele choque? estreme o corpo todo, fala, meu Deus, por que isso? É, Caiu um vulcão na minha cabeça, porque eu esperava de qualquer pessoa, de qualquer pessoa, um sei lá, que qualquer pessoa mirasse em mim, menos a Nayara, menos a Nayara e o Adriano, que eram duas pessoas que tinham uma conexão mais forte, e foi o próprio Adriano que, que me ligou e que me falou que a Nayara queria votar em mim, o, o Cérvulo também, é, chegou me falando dizendo que queria botar em mim só que a Nai, ela ela naquele dia ela ficou um pouquinho ela ficou um pouquinho afastada eu já tinha achado um pouco estranho ela falou que, que a vida dela estava muito corrida naquele dia e tal e quando e quando o adriano me ligou eu, eu fiquei eu fiquei bem chateada só que ele disse que ele que ele iria me dar o ídolo no caso né eu falei putz que vai ser uma jogada <risos> Vai ser uma baita jogada que CT. Só que graças a Deus deu certo que o Juan ganhou a imunidade para mim. A gente não precisou gastar o ídolo do Adriano, que ele mesmo se autoimunizou. E acabou que a Anaí saiu e, e que eu acabei ficando no, no primeiro dia eu fiquei bem bem triste, bem chateada, mas enfim passou. Eu, ela deu as explicações dela do porquê ela não queria me queria dentro do jogo, né? É, eu até entendo, porém no começo a gente fica bem chateada, é bem, bem triste mesmo. Muito bem. O quarto momento que a dona Jack escolheu para comentar é a merge. Tá. Então, no meu, no, no meu discurso, eu fiz a parte da fase tribal ali bem, bem certinha. Quando chegou na parte da merge, gente, já era quase a hora de entregar. E eu fiz o meu discurso, comecei a fazer quatro horas da tarde. Era meia-noite, eu não tinha acabado. Mas não porque eu, eu comecei a fazer direto ou porque ele estava muito longo, não. É porque eu fiz ele trabalhando. Daí eu tinha que fazer, parar toda hora, fazer uma coisinha ali, fazer uma coisinha aqui. E, foi, e aí a gente perde meio que a concentração, daí vai lá e relete tudo de novo da merge não expliquei muito bem como tinha quando quando entrou na merge eu já estava muito cansada de ser de ser mirada eu já estava uh, eu já eu já eu na verdade eu queria ficar numa situação mais confortável mesmo sabe então eu consegui desenvolver um bom eu consegui desenvolver um bom social com todo mundo ali quando a, a Isa falou que, que tinha conseguido a a senha da Samira eu já, eu já sabia que tinha uma majoritária ali, que eu não fazia parte dela, porque eu fiquei por fora de várias alianças. E aí eu comecei a falar para todo mundo, gente, é, se a Isa, pelo amor de Deus, ela conseguiu a senha da Samira, é porque ela prometeu alguma coisa para a Samira, vamos fazer alguma coisa, e, e aí foi que, que nasceu a Revolucionárias, que foi a tribo majoritária ali da Merge, que era eu, Mari, Raflin, Adriano e Otávio. Otávio e Aí ficou o cardinha, Tardinha, o Sérvulo, a Bia, a Isa e, e o Raflin, né, que foi o primeiro eliminado. Foi. Então, quando, eu, me, quando eu, eu vi que aquela aliança ali poderia me levar muito mais à frente do, daquela posição que eu vinha enfrentando na na fase tribal, eu falei, não, é aqui que eu quero, é aqui que eu quero trabalhar, aqui, aqui que eu quero ir. Embora a minha preferência não era essa, tá? Eu queria de verdade continuar trabalhando com Servo, eu queria, eu queria uma aliança com Cervalo, com Sardinha, com Adriano, com Iargo, depois que a, que a Isa saiu, essa era a aliança que eu queria com o Adriano. Porém, como eles são alvos muito fortes no jogo, parece que ninguém queria seguir com eles ali. Porque eu acho que se chegasse numa final como essa, e tipo, esses cinco nomes estivessem nessa final, seria uma guerra de gigantes. Se pra mim já, é, já vai ser um FTC difícil, ali com a Mari, com o Léo, vocês imaginam se fosse que um dos meninos que eu acho que tem um puta de um jogo aí, para eles teriam um puta de um jogo para defender. Mas assim, olha, na, na Merge... Em nenhum momento eu me senti confortável, em nenhum momento eu fiquei na sombra de ninguém. Então, a todo tempo eu defendi meu jogo, meu ponto de vista. Quando eu precisei arriscar, eu me arrisquei. Nesse jogo, eu acho que eu fui muito corajosa em Bali. Porque todas as vezes que eu precisei me expor, eu não tive medo. Eu meti a cara e fui mesmo, porque a cara é com a coragem. Tipo assim, eu percebi que vazava muito print. O servo, por várias vezes, veio me perguntar, ah, você falou isso? E, tipo, às vezes eu nem sabia daquilo, entendeu? Então, assim, eu sei que vazava muitos prints, é, vazava muitos áudios, e aquilo ali podia, poderia sair de mim, porque eu era, bem, eu era tipo, bem direta mesmo, sabe? Eu nunca tinha... Eu tinha falado muito pouco com o Iago, né? É, pouquíssimas vezes, não tinha tido... uns. Um social muito bom com ele, mas quando começou a merge, um dia eu, eu liguei para ele e falei, olha, Argo, o negócio é o seguinte, olha, a gente tem que jogar junto, porque assim, assado, eu acho isso, eu acho aquilo, e saí falando assim para ele, ele me, tipo assim, eu sou muito direta. E no F7, o que aconteceu? É, o Adriano não queria, não queria conversar com o Otávio, ele ficou bem... Ele ficou bem receioso, assim, porque o Otávio tá muito fechado com o Leonardo, tava muito fechado com a Mari. Só que, assim, gente, se existe uma aliança de quatro, um deles está no bórum. E, tipo, para mim, era bem claro que quem tava no bórum era o Otávio. Então, eu, eu vi que ali, se eu perdesse o Adriano no F7, eu poderia sair no F6. Eu não teria chance, talvez, de chegar é, na final, porque... Querendo ou não eu, não, eu não queria levar o Adriano para a final, gente, de forma alguma. Eu não levaria ele para a final, porque o Adriano sprintou muito nesse jogo, né? Mas, assim, é, chegar longe com ele, para mim, seria importante, porque ele foi uma peça fundamental no meu jogo. E, e aí eu liguei para o Otávio, conversei muito com ele, falei para ele, olha, amigo, é, eu acho que a gente está numa posição muito parecida, eu acredito que esse é o um momento que a gente precisa pensar junto, eu acredito que você quer ir para a final tanto quanto eu... Eu acredito que a gente pode se enfrentar ali de uma maneira melhor. E, e, e expliquei para ele, eu falei, acho que nesse momento, se você, fosse, se você votasse comigo com o Adriano, aí foi que o, o Raflin saiu, sabe? Eu acho que se eu tivesse perdido o Adriano ali, talvez eu, eu teria saído no, no F5. Ou, não, primeiro teria saído o, o Iago, depois eu, eu teria saído já. Então, eu acho que essa jogada foi muito boa para mim. Eu, essa jogada da mostra que na margem eu não fiquei confortável, que eu realmente corri atrás daquilo que eu achava que era certo, daquilo que eu achava que era melhor para o meu jogo. Desde o começo eu nunca fechei as portas para ninguém, eu sempre conversei com todo mundo, até até mesmo quem estava no Boro, porque eu acho que meu ponto mais forte de baile foi realmente o social e a estratégia. Nunca fui muito boa em prova, porém na hora que eu mais precisei, eu consegui... E foi assim que eu consegui chegar na final. Teria sido barrada novamente, igual em igual Coreias. Em Coreias eu fiquei muito eu Também tinha um jogo bacana para definir, e eu não consegui. E aqui em Bali eu queria todo o curso. Já desde o começo eu tinha uma meta na minha cabeça que eu queria me superar. E de verdade, nos primeiros dias eu achei que eu não conseguiria chegar nem até a merge mas quando eu vi que eu consegui passar, que eu cheguei à merge, eu falei, não, eu, eu vou conseguir, eu vou chegar na final, eu vou ter um cacique para defender, eu vou ter um jogo para defender, e eu quero expor isso para as pessoas, para que elas entendam como foi a minha vida em Vale. Muito bem. E aí, o seu último momento escolhido foi ganhar a última prova e enfrentar a final? Foi. Foi assim, o... Eu tinha conversado com o Otávio e ele disse que estava um pouquinho receioso, com, com medo de, de Maren e, da Mari e do Léo, querer se vingar por ele ter flipado e votado no Rafa Eu falei para ele, amigo, olha, se acontecer de você, se acontecer de, de ter um F4 é, por favor, vote comigo, falei para ele, vote comigo, me dê pelo menos mais uma chance de eu poder enfrentar um, uma uma prova de fogo, porque eu queria muito mesmo estar na final, mesmo sabendo que eu não sou uma pessoa muito boa em prova, eu queria tentar pelo menos mais uma última vez, e eu falei para ele, o que eu puder fazer no meu, no meu alcance, que possa te beneficiar também, eu farei. Ele me prometeu que, que ele faria, e graças a Deus eu ganhei a prova, e quem eu votei com ele, eu dei a oportunidade que ele disse que iria me dar, embora, depois que eu li o discurso da Mari, que ela falou que ela não iria de forma alguma me levar para a final, eu pensei, putz, podia ser que o Otávio estava me enganando, que ele iria ir com eles, e eu não iria ter nem chance. Então, está aí outro ponto que, que foi ótimo para mim ter ganhado essa última prova. Muito bem. Agora... Que a Jaque já, já falou, comentou os cinco momentos que eles poderiam comentar. Vamos para as torradinhas, que são as, torradas, as perguntas da plateia. No caso aqui, ah, dos finalistas, as torradas elas só vêm dos membros do júri. Então, alguns membros do júri mandaram perguntinhas para você. E aí, vamos lá. Você vai responder na ordem que eles enviaram, tá? Ah. O primeiro que enviou a pergunta para você foi o Raflin. Já, parabéns pela final. Você é uma ótima jogadora e mereceu o lugar na final. Uma coisa me intriga. Na sua justificativa de voto em mim, você diz que não gosta de jogadores que ficam na sombra de outro, se referindo ao Adriano. Mas o que eu vejo é que você tem uma, joga tem uma jogada só assinada, Samuel. Fora isso, vejo você a merge inteira na sombra do Adriano. O que você atribui e que realmente tenha feito na merge sozinha? Beijos e boa sorte. Ah, obrigada, amor, por ter por ter mandado a pergunta. Assim, olha, eu, o Adriano foi uma peça fundamental, no jogo, eu não posso negar, porém eu sabia muito bem das ligações que ele tinha com todo o cast, ele com, com, com todo mundo da Merge, então eu não focava 100% minha confiança nele, eu não ficava conversando somente com o Adriano, eu abria espaço para outras pessoas. Certo? É, eu tive sim outras jogadas é, na Merge, tanto que é, quando eu conversei com o Otávio para ele flipar da aliança que era sólida dele para poder salvar Adriano, isso foi uma coisa que eu fiz sozinha, e isso foi na Merge. No início, eu queria jogar com, a, com o Servulo e com, o Sardinha, é, com, o e com o Sardinha, porém por eles serem grandes alvos. Na minha concepção também não não não seria bom para mim, porque quanto mais o jogo se é, chegasse ao fim, ao fim eu estaria com grandes nomes, e talvez para enfrentar o FTC isso seria pior para mim. Então, eu acredito de verdade que eu não fiquei na sombra do Adriano. Adriano era uma pessoa apenas fundamental ali pro meu jogo, até o momento que eu achei que foi necessário para mim. Tanto que no F5 eu votei nele também, e nem tentei fazer alguma outra coisa para tentar mudar isso, porque eu acredito que que um jogo melhor, um FTC melhor para mim seria sem ele muito bem. A próxima torradinha é do Heiner, Jaque. Se seu jogo fosse um sabor de churros, qual seria e por quê? <risos> Adorei a pergunta. Ai, se o meu jogo. Olha, eu acho que se o meu jogo fosse um sabor de shoes, seria um Kinderninho Nutella. <risos> que é o chus que eu mais adoro, que é o jogo que eu mais amo. De coração, para mim, o meu jogo em baile foi o melhor jogo que eu já fiz. Embora eu já tenha jogado um, um, milhões de jogos antigamente, porque agora eu parei. Mas eu acredito que esse foi o meu melhor jogo. Eu acredito, que, eu acredito que esse foi o jogo que eu mais me arrisquei, que eu mais dei a cara a tapa, que eu mais tive vontade de viver tudo aquilo ali, sabe? Porque a, a gente joga com uma vontade, com uma sede de querer estar tá ali, com uma emoção que ninguém sabe explicar. Então eu seria um super kinder ninho Nutella. <risos> Muito bem. Está respondido. Próxima torradinha do Serra, Valor. Jaque, bom, primeiro, parabéns pela final e um disclaimer de que estou fazendo essa pergunta antes do seu discurso ser postado. Então, pode ser que você já tenha dito isso no texto. A minha pergunta é, além de eliminar o Adriano na F5, que foi algo unânime, o que você fez para separar o seu jogo durante, do, do, é, do jogo do Adriano durante a merge? Durante a merge? Eu tinha conexões muito fortes com outras pessoas também, fora o Adriano. Eu sempre deixei muito claro para a Mari. O Léo e o Rafflen são pessoas que eu que eu tenho que dizer que eu tinha uma certa dificuldade em conversar, porque eu não sentia muita abertura por parte deles na, na, nas nossas conversas. Mas eu sempre tive um social muito bacana com a Mari. Eu sempre expus para ela que eu preferia chegar na final. Nunca falei para ela que queria, que queria chegar lá com o Adriano sempre conversei muito com, com, com o Servo, com o Sardinha, logo no, no início da merge, nunca fechei as portas para eles, então eu nunca, nunca encostei no Adriano, sabe? Adriano era uma peça fundamental para mim até certo ponto, ele conversava comigo, ele falava as jogadas dele, nem tudo que eu sabia eu falava para Adriano, teve um dia ainda que ele falou para mim assim, já que é, você, fez, você fez isso ou estão tentando te queimar? Eu não sei muito bem o que, tá o, que, o que aconteceu, eu ainda quero esclarecer isso com o Servo, porque parece que rolou vários boatos de que eu tinha falado várias coisas ali dele, ou vazado coisas dele, que eu até hoje não, não entendi bem o que é. Mas eu ainda quero questionar essas coisas com ele, para ver o que foi esclarecer, pelo menos, né? Mas, assim, é, eu não mantive um jogo ali lado a lado com o Adriano. Eu não andei junto com o Adriano. Eu tive as minhas, eu tive as minhas próprias visões. Eu tive próprias minhas próprias perspectivas, perspe entendeu? Eu não, eu não vivi o jogo dele. Eu não, eu não vivi em Bali em função do Adriano. Muito bem. A próxima torradinha é da Isa. Jaque, primeiramente, parabéns por estar sentada aí onde todos queríamos estar. Pode me dizer, por favor, onde foi que seu jogo saiu do Desespero e rebota em First Boot para ser seguro e sólido? Olha, amiga, é, eu acho que o meu jogo ele só foi seguro e sólido na Merge. Porque antes da Merge foi uma... Eu me sentia eu sentia que eu estava mesmo em cima de um vulcão, onde ele poderia entrar em uma erupção e tudo e puar a qualquer momento, né? Então, eu tinha medo de flopar ali a, a, a todo custo. Então, é, quando eu cheguei a Merge, que, que eu comecei a conversar mais com... Era menos pessoas, então era mais fácil de ter um social ali. E eu já não... Eu via que eu não era o alvo, porque, eu não, porque tinha nomes muito mais fortes ali. É, na, na Aliança da Revolucionárias, eu, eu acreditei que dentro daquela aliança, eu estaria segura. E porque por fora daquela aliança, que era a sardinha, que era o, o cérvulo, que eram pessoas que também eu tinha certeza que não miravam em mim. Então, eu acredito que foi somente na Merge que eu me senti mais segura e me senti numa aliança. Beleza. Próxima pergunta é do Iargo. Jaque. De longe, você tem o melhor social dos três. Sobreviveu à sua fase tribal por causa dele e firmou boas relações na fusão e com o júri. Porém, diferente da sua fase tribal, na fusão você optou por outro caminho, com menos protagonismo. Isso foi já algo para manejar o júri? Uma decisão estratégica de fugir de algo ou simplesmente aconteceu? Amigo, repete só o finalzinho que travou.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 É, na fase tribal eu, eu acredito que eu tive que fazer várias jogadas ali tive que flipar, flipei duas vezes e na fase tribal e eu, eu não queria me expor tanto ali na morte porque estava tão pertinho de, de eu conseguir alcançar um objetivo que eu sempre quis que foi chegar na final de um jogo principalmente de VD, principalmente de All Stars então eu tinha medo de acabar colocando tudo a perder isso, isso não quer dizer que eu fiquei acordada, que eu fiquei no cantinho ali deixando as pessoas me levar, não Tivem, é, eu fiquei mais, fiquei mais na minha, porque estava muito perto de se concretizar, de chegar na final, para as coisas serem diferentes do que foram em Coreia para mim. Então, eu acredito que foi bem estratégico, eu falei, não, agora cheguei a merge, agora eu vou, vou ficar um pouquinho mais tranquila, vou ter um jogo um pouco mais sereno, porém, eu iria fazer de tudo para continuar ali. Se, o que precisasse fazer, se precisasse flipar de novo, fliparia, Entendeu? E, e, e seria isso. Muito bem. Agora o Kaique vem com a última torradinha. E ele fala o seguinte. Jaque, eu quero que você me fale por que as outras duas pessoas não deveriam estar na final. Eu obrigatoriamente quero o um motivo para cada. Sem essa de todo mundo merece estar aqui, o fulano jogou muito muito bem, mas sem amaciar. Direto e reto. Por que eles não mereciam estar na final? E aí, antes de você responder, quero só... Quando o Kai fez essa pergunta, eu falei para ele, essa pergunta é muito parecida com o tacando ao vinho, que daqui a pouco você vai tacar o vinho no, nos dois. Só que ele, ele argumentou o seguinte, que a pergunta dele é por, por que, que eles não mereciam ter chegado até a final? Ou tacando ao vinho, você vai falar por que, que uma vez que eles estão na final, eles não merecem ganhar? Mas o Kaique quer saber por que eles não mereciam ter chegado até a final. Aí pode começar a falar por que você quiser. Tá. Então tá. Já que é obrigada a falar, <risos> e a gente tem que responder o júri, o júri à altura, né? Então tá bom. Eu vou dizer já de uma forma que ele entenda que eu estou seguindo realmente o que ele está tá perguntando. O Léo. Por que o Léo não merecia chegar na final? Porque eu acho que ele teve um jogo muito calmo, muito sossegado, muito tranquilo. Eu não vi movimentos nenhum. Se, se você me perguntar, ah, o móvel do Léo, eu não sei. Eu não vi absolutamente nada. É, então, por isso eu acho que tem pessoas que, que tentaram sobreviver muito mais do que ele ali ou ele fez grandes jogadas muito por debaixo do, dos panos, que, que realmente ficou escondido de todo mundo. E a Mari. A Mari porque ela... ela teve duas pessoas ali que eu acredito que... ela fez o que ela quis. Ela teve o Raflin, ela teve o Léo e eu não tiro o mérito dela por isso, porque cadelizar também é mérito. Mas é, ela teve um jogo mais confortável, porque ela não era uma ela era três, eu vi ela como um três então assim, tudo que você envolvesse a Mari você tinha que envolver o Leonardo você tinha que envolver o Raffling então ela era um número que valia por três por isso que eu acho que ela conseguiu chegar de uma forma muito confortável e que existia outras pessoas que, que poderiam ter chegado ali na final talvez muito mais do que ela tá certo tá respondido Agora sim, vamos ao Tacando Alvinho. Ao Ma, é, Mari e Léo chegaram no final com você. E agora é o momento de você tacar algo nos dois e dizer por que eles não merecem ganhar o jogo e quem merece é você. Vamos na ordem alfabética. Foi tá. um ou nos Léo? dois? Oi? Nos dois, nos dois. Começa pelo Léo. Tá. Vamos lá. Eu acredito que eu, eu, eu mereço ganhar mais a final do, do All Stars do que o Léo. Não é porque ele já ganhou o Coreias, porque no Coreias não tem nada a ver com Bali, mas porque eu acho que eu tive um, eu tive um jogo muito mais, muito mais estratégico, muito mais social do que o dele. Eu acredito que eu me doei muito mais do que ele para que Bali. Não que ele não tenha se doado, mas eu acredito que, que na, na parte de correr atrás e, e, e focar ao máximo, e tentar fazer estratégia e conversar com as pessoas. Eu acho que para ele foi tudo muito simples, foi tudo muito fácil. E quem realmente ele. <risos> e quem realmente ele sofreu mais foi eu. Então, com certeza, eu acho que eu mereço muito mais do que ele. E por que, que você merece mais que a Mari? Por que a Mari não merece ganhar? Por que a Mari não merece ganhar? Tá, porque. Eu acho que a Mari, por mais que ela teve uma, várias fontes, várias conexões fortes ali, que passavam várias informações para elas, ela também teve um jogo muito fácil. E, e assim, eu acredito que quem deva, quem, quem deva é, ganhar uma final de um game seja uma pessoa que realmente lutou para estar ali, sabe? Realmente se doou, realmente é, foi com a cara e com a coragem, realmente se expôs, se mantém. Não teve confortável, uhum. é, não ficou contando com a sorte, é, não ficou se apoiando ali no seu F2, no seu F3, entendeu? Então eu me vi como uma pessoa que jogou mais sozinha, principalmente na fase tribal, entendeu? Então ali eu acho que eu mereça mais e ganhar mais do que eles. Muito bem, respondidíssimo. Agora nós vamos para a parte fofinha do, da nossa entrevista, que são os torrões de açúcar, mensagens fofinhas que a plateia mandou para você sua torcida. O primeiro torrão que você recebeu foi do Guto Cristino. Ele fala, Jaque, seu game foi extraordinário, um jogo que não foi nada UTR, e mesmo assim te permitiu, desde a fase tribal, circular entre as alianças e decidir como jogar. Esse jogo é extremamente difícil de ser executado, e você fez com maestria. Conseguiu a proeza de escapar até do meu pé frio, pois torci para você desde a eliminação do Gustavo, e mesmo assim aí está. Você é fantástica e esse muda essa vitória Parabéns. Ai, obrigada, muito obrigada. Realmente, é, eu acho que Bali foi, a, foi meu maior desafio de tudo, de todos os jogos. Peraí, amigo, vou colocar para carregar aqui. Aí. É, então, é, respondendo aí ao Guto, muito obrigada. Fiquei muito feliz aí com a sua com a sua perguntinha. É, seu Torrãozinho. Realmente foi para mim o jogo com maior com maior com maior dificuldade que eu tive, mas que para mim na minha consideração foi o jogo que eu me sobressai, que eu me sobressaí muito muito melhor até em Coreia e eu tô muito feliz obrigada pela torcida sempre sempre tive aí na na plateia me acompanhando eu fico muito feliz de saber que tem muita gente ainda torcendo por mim Beijo e o seu outro torrãozinho veio do Jairo direto de Romênia linda só quero que você saiba que estou orgulhoso de você nessa final. De subestimada em underdog, a dona do seu próprio jogo, infiltrada, sempre decidindo para onde ir e para que lado iriam ser tomadas as maiores decisões do jogo. Eu não sou júri, não estava jogando, mas como plateia, quando a gente assiste ao material editado, o que mais nos faz torcer por alguém é exatamente uma história como a sua, de alguém que está sempre se mexendo, sempre em evidência nas votações, e no seu caso, um plus. Seus votos eram muito divertidos. Você é uma lenda linda. Beijo no coração. Ai, obrigada, Jairo. A Jairo é muito fofo, gente. Então, é que assim, a Jaque é a Jaque. É, até pelo até pelos meus meu votos, pelos meus discursos, quem me conhece, se eu escrever uma frase a pessoa já sabe que sou eu, muitas das vezes ali, alguém jogava um shade já, na, nas votações, ah, esse voto é da Jaque, porque tipo, é muito minha cara, né? Então, tipo, quem me conhece sabe que eu sou assim, eu, eu mostro realmente para as pessoas a forma que eu sou de verdade, eu não tento ser, ser uma pessoa melhor nem pior, eu sou, eu sou, sou realmente sou realmente aquilo que eu sou de verdade. Na, no, nas votações, eu falo as coisas que vêm de dentro do meu coração. Eu sou uma pessoa viva. É, quando eu estou com raiva, eu vou lá e falo também, sabe? Eu não tenho medo de expor nada do que eu sinto. Acho que esse sentimento foi feito para ser demonstrado. Muito bem. Com isso, dona Jaque, nós estamos chegando ao final do seu chazinho. É, queria te agradecer pela disponibilidade sei como é que é o seu tempo, então, muito obrigado por estar aqui comigo, foi muito gostoso. É, então, dizer para vocês que estão nos acompanhando que a, a, a, os chás de bala estão ficando por aqui, eu tenho certeza que a gente vai se encontrar por aí de novo, e já que antes de eu fazer a pedido final, se você quiser fazer as suas considerações finais aí, mandar um recado para as pessoas, é o seu momento. Tá. Eu quero agradecer a todo mundo da plateia, Camila, Jairo, todo mundo que esteve ali sempre na torcida, sempre me apoiando, ao, ao, ao Eric, gente, o Eric, a Dani, meu Deus, são pessoas incríveis, E até nos momentos que eu me senti ali, que, poxa, agora não vai dar mais para mim, ele sempre esteve ali do meu lado, estendendo a mão, conversando, eu estou muito feliz, eu acho que, por mais, independente da, do resultado, é... Eu, eu trouxe para mim que vale eu conseguir ter amizades fortes com pessoas que eu nunca pensei que um dia eu poderia ter uma relação tão forte. E, e, tipo, eu vou para o encontrão de novo, gente. Nossa, se eu não tivesse jogado baile, talvez eu não teria vontade de, de ir novamente, porque estaria muito tempo afastada das outras pessoas. Agora eu já estou, tipo, super atenta, já é empolgada, já quero ir, já quero falar de baile, já quero jogar Cidade Dorme com você. Já quero te chamar de demônia, já quero surtar. Então, são coisas que... Então, isso, isso trouxe muita... Ó, por mais que meu tempo seja curto, por mais que eu acabei é, enchendo um pouquinho o saco da moderação, mas eu não me arrependo de nada, estou muito, muito feliz mesmo. Ah, meu amor, olha só, eu vou fazer uma quebra de protocolo aqui agora também, porque, enfim, eu, eu tenho, às vezes, que ser um pouquinho protocolar, não posso ficar falando muito da minha relação pessoal com as pessoas, durante o chá, para não interferir no jogo, para não ter isso. Mas, enfim, nosso encontro, lá no Encontrão 2, foi um encontro muito feliz. Foi uma amizade muito gostosa que nasceu naquele encontrão. Eu estava morrendo de saudade de você. Foi muito gostoso te ver de volta aos jogos. Numa trajetória tão bacana de acompanhar. Acho que também, independente do resultado de qualquer coisa, é, você tem que estar orgulhosa do seu jogo. Foi um jogo lindo de ver. Acho que a gente está tendo uma final... A altura da temporada, sabe, acho que é, é um FTC, À altura da temporada, acho que vocês estão botando para quebrar. Boa sorte para você, de verdade, do fundo do coração, assim, que, que tudo é. desse para vocês, assim, que é que, que aquela pessoa que conseguir conquistar melhor o Júri vença, mas que as outras não se sintam diminuídas, porque foram três jogos muito bonitos é. de se acompanhar, muito diferentes e bonitos de se acompanhar. Só por ser um all-star, né? Só por ser um all-star com nomes muito influentes com... só tem ícones nessa, né? nesse cast, só tem ícones então eu acho que só de, ter chamado, de ser chamado para a já é um ícone já tem que se sentir vitorioso ainda a ser finalista Com certeza, com toda certeza é isso, gente. Para vocês que nos assistiram aqui ao longo desses 43 minutinhos com a dona Jaque, espero que tenham gostado do chá. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado, Jaque. Obrigado, todo o cast, por todo o carinho, por toda a liberdade que vocês me deram, por toda a confiança que tiveram no meu trabalho, moderação também, que sempre deixou muito. Me deixou muito à vontade para fazer o quadro como, como eu, para guiar o quadro, como eu acreditava. Obrigado por toda a confiança que vocês depositam em mim desde Romênia, quando eu comecei a fazer o chá. Estou muito feliz de estar tá concluindo essa jornada aqui com vocês em Bali e vamos ver onde a gente se encontra. Um beijo enorme para vocês e até o próximo Chá com Alvim. Tchau, tchau.